Você tá linda. Pega, mãe. O que é que? Não sei se tem. Marinha, vem. Vem, ó, oh, não pode pegar. Ó, oh, o da Lisa é rosa. Não pode. Nossa, deixa eu Diga. Edu, não, não. Edu, avó, onde que a avó usa esse? Na hora. O que, que é, é isso? isso? Lina, na composteira. Você hum. lembra? Acabou, então. Acabou? Não sei. O que, que é? Mostra aqui. É dessa aqui, ó. Olha, eu tenho um que que é? É. aonde você acha que pode ficar? Se ele é da fruta... Ó! O <risos> que, que tem aí, Edu? um estante de livros. Isso que aqui é da Estante de livros, Aonde tem? Mais... Olha, só tem uma estante de livro com bastante livro aqui. Vai por eliminação. Vai por eliminação. O do seu pai. Chegou qual é a pista? Dia. Deixa eu ver. O que, que, que te lembra isso? Isso. Tá aí. Não tá difícil. Nossa, bem aqui na planta. Bem na planta. Amor. Amor? Eu acho que. Eu tô na quarta pista. Yes. Eu tô na quarta pista. Tá quente? Ih, esfriou. Quente, quente. Ih, esquentou. Tá certo. Por aí. Hum, tá mais quente um pouco. Esfriou. Quente, quente, quente, quente, quente. Ai. Ai tá molhando. Tá. Raquete. Cadê a raquete de tênis? Deixa eu ver a, a ficha, deixa eu ver, o que que é? é, deixa eu ver o que que é, tá fácil, Aê. puxa na pontinha Edu, o seu... Aqui não é aqui. Tá aqui! Já tô na quarta! É, eu acho que é. Acho que é. Ai, eu, <risos> Ai, eu... Ah não, vocês só querem fazer o um correr mesmo, né? <risos> Uma hora eu vou cartas. Outra hora, meu Deus. Eu vou, vai, vou. se não for Tem que chamar o para ajudar ainda. Eu não, se não. não, não. Precisa ver se é a dela. A Karina sabe decorar. Deixa eu ver. É o, que que é é aqui, tá o, o que é isso daí a sua pista agora? Ok, eu acho que é uma cerveja. Tá. Aonde tem tinta na ah, tá? chave? Tem um monte de lá. Que A sombrinha a li, Lara piscina piscina, piscina o vó ajuda ah! nossa tá. acabou então, acabou? não sei o que que é? mostra pra mim é dessa piscina aqui ó. Ah. olha aqui Aí, pai. Pai. o que que é? É sua mesmo, é rosinha, não é? É. Nossa, ficou bom, ficou bocheado, meu coiso. Oh, vai cá. Tá quente. Só procurar, vai andando. Hum, quase. Hum? Quase. Não tem nada aí? Hum. Você pegou eu, três, no eu mercado. Eu que decidi colocar esse aí. Olha, meu Deus do céu. Você pegou um soufflé, um classique é. branco é. Provavelmente esse é do Ian. Provavelmente. esse é do Edu. É. Estou sabendo, Isso Esse é um do pai gosta. O que é o Edu? Não, pode ser em a minha barriga. Não, não claro que não. Achei. Achei. Achei! Aí a arte, aí a arte do voo, só eu, só eu que sei tirar. <risos> tá dentro do tambor de leite e não alcança lá no fundo. Vai ser difícil tirar, porque foi difícil pôr. E o Ian, achou? Estava todos Meu juntos os três agora. Que ah, engraçado. É, não tô, não sei o indo é dito. Um, Ô, ó, não sei vendo. E